Definitivamente faz muito tempo que eu não gravo vídeo. Oi pessoal, aqui é a Moni Cristina do Escreveu e hoje eu vim com mais um Aqui Fala pro canal, que é aquele vídeo onde eu falo muito no Aqui o nada e eu falo pra vocês tudo o que tá acontecendo na minha vida e tudo mais. É um vídeo que da primeira vez que eu fiz eu gostei muito porque vocês foram bem receptivos e também conversaram bastante comigo pelos comentários. Então eu vou repetir a dose, porque eu estou devendo algumas satisfações. Então, se você quiser saber o que, é que aconteceu na minha vida, o que, é que vai acontecer aqui no canal a partir de hoje, é só continuar assistindo. E se você não quiser saber o nome de produto, não sei. Eu, eu tenho mania de falar o que eu tô passando no rosto. Então, paciência. Vou começar falando do que tá mais visível aqui, que é o meu cabelo, né? Meu cabelo tá primeiro dia, né? Finalizei ele ontem, então ele tá... Bem definido e com pouco volume, mas ele tá bem diferente do último vídeo que eu postei. O problema do último vídeo que eu postei é que ele precisava ser postado porque tinha produtos novos e os produtos daquele vídeo eu ainda tô usando. E eu gravei ele em julho e postei em outubro, isso mesmo. Ou seja, né, meia vida atrás eu gravei e postei o vídeo, então... Quem pegar meu canal agora, sem esse vídeo de Maqui Fala, vai pensar que eu tomei alguma coisa. Meu cabelo explodiu em crescimento. Ele cresceu muito daquele vídeo pra esse. O cabelo tá... Assim, não tá todo o volume que ele é, né? Então, pois é. Então, eu fiquei esse tempo todo sem postar vídeo, porque algo aconteceu. Eu vou passar... Meu baby creme, meu creme bebê. Vamos lá. Então, é, o que aconteceu para eu não postar vídeo esse tempo todo? Eu fiquei quase um semestre inteiro sem postar vídeo, né? Então, né? Eu já dei a cola, né? Um semestre inteiro. Eu entrei na faculdade. O problema não foi entrar na faculdade. O problema foi que eu entrei no segundo período seja, né, eu tinha que estudar dobrado, porque eu não tinha o primeiro período e, né, o que, é que eu podia fazer. Então, eu tive que entrar no segundo período, entrei correndo na faculdade, no segundo período, e é porque eu fui na data certa, né, teve gente que entrou duas, três, um mês depois de mim. Aí, realmente, ficou muito difícil. É, vocês vão perguntar o curso, eu tô fazendo fisioterapia e tô gostando bastante do curso. Eu tô com marcas de espinha que eu não tô conseguindo lidar. Aí então. Aí eu tô de férias já. Passei em tudo, eu não sei. Porque é a primeira vez que eu fiquei de final, aí não tem aula de recuperação não tem essas coisas. Não, não tem... Se passar... Se passar, passou Se não passar, também não faz diferença. Porque você pode pagar a disciplina depois. E, enfim, é mó treta. Então, eu não sei se eu passei. Então, a única disciplina que eu... Né? Que eu não sei se eu passei. Foi anatomia. Que é anatomofisiologia. Que é anatomia e fisiologia. Não sei se eu passei. Não estou preocupada com isso. Porque... Não vamos estressar. Entendeu? Tá todo mundo de férias já. Eu não vou me estressar com isso. Porque... Eu tô de férias já. Se eu tiver passado, ótimo. Se eu não tiver passado, a gente vai pagar a disciplina segundo semestre do ano que vem. Olha só que mágico. Então eu tô na faculdade e eu não soube é, me organizar pra postar no canal, pra postar no blog, pra postar no Instagram. Então tudo ficou extremamente parado. E a meta nessas férias, né, começando por esse vídeo... É passar dois vídeos por semana. Eu tô com o meu... Cadê meu, meu? diário. Tô com o meu diário aqui. Eu coloquei todas as ideias. Eu reassisti todos os vídeos do canal. Todos, todos, todos. E eu anotei todas as ideias de vídeos que eu posso fazer. Todos os livros que eu tenho que ler. Porque eu já mostrei no canal e ainda não fiz resenha. Então tem bastante conteúdo pra, pra produzir. Aqui, ó. Tem essa folha, essa folha e até aqui. E também vou colocar aqui as ideias pro blog. Isso aqui é ideia mais pro canal. Então eu tenho bastante ideia pro, pro canal, é, só que elas envolvem muito mais é, conteúdo literário. Então se você quer ver mais conteúdo de cabelo, comenta aqui embaixo que eu vou planejar também. Peguei um pincel chanfrado e uma sombra marrom café, que é essa daqui, ó. Que ela é bem clarinha. Ó. Aí eu passo no meu olho só para dar uma ideia de profundidade. Então, o que mais que aconteceu na minha vida, gente? Eu, eu, pra mim, assim, o mais complexo de tudo foi eu entrar na faculdade. E não saber administrar meu tempo. Não conseguir produzir conteúdo, né? Mas, enfim... Ah, um, um, outra novidade que eu tô pensando em produzir conteúdo é, relacionado a estudos, sabe? Porque ano que vem eu vou me dedicar mais à faculdade. Aí eu queria postar vídeos sobre isso, sabe? É, como eu estudo e essas coisas. Porque esse meu primeiro semestre, que foi o segundo, ele foi muito, muito atravessado pra mim. Então, me falem nos comentários o que vocês acham de desse tipo de conteúdo, de estudo, sabe? Eu gosto bastante, eu sou viciada nisso. Ah, sobre o cabelo, que vocês sempre perguntam, né? Eu tô usando os mesmos produtos do, do último vídeo de comprinhas. Eu tenho uma sorte, né, de produtos durarem bastante comigo, né? Eu fico pensando que se algum dia eu for receber produtos, né, de... de de empresas e tal vai ser vai ser bem né complicadinho assim porque pra testar produto de cabelo você precisa de tempo eu tô pegando uma sombra marrom mais escura e vou esfumar só o cantinho do meu coco você precisa de tempo pra testar produto de cabelo então eu tô vendo aí que tipo vou ter que me desdobrar chamar minha mãe pra, pra testar produto junto comigo vai ser ótimo ah que eu tinha pra falar parceria editorial vou tentar parceria editorial de novo vou Monique mas você tá na faculdade você vai ter tempo pra ler esses livros a gente se vira não é mesmo eu vou a meta do ano que vem é passar mais tempo na faculdade né nem que eu fique na biblioteca e não é interessante você estudar direto, sabe? Então eu vou ir estudando em bloquinhos e, e lendo os livros de parceria e os livros que eu quero ler também, né? Eu vou passar um iluminador, esse é da Oceane, ele é o iluminador da minha vida. Minha mãe comprou ele pra mim, ó. A gente, a gente comprou ele meio que no escuro, porque no dia na loja eu passei ele na minha mão, assim, aí eu gostei. Só que eu nem pensei em questão de espinha, essas coisas. Mas ele não dá. Essas minhas espinhas aqui é de ciclo mesmo, né? que assim, eu acabei de sair daqueles dias maravilhosos que nós mulheres estamos, né, belas. Aí eu passo aqui, mostro das maçãs. Aqui em cima. No nariz. E aqui. Ele dá um, um brilho bem natural na pele, né? Parece que eu estou suada, mas ele quando ele seca ele fica mais natural. Aí, falando desse iluminador, é, eu vou falando um pouco do blog. Eu vou voltar a produzir conteúdo pro blog. Na verdade, tem muito conteúdo, sabe, guardado? Tem muito conteúdo em rascunho no blog que eu preciso só dar uma última editada e postar muito conteúdo assim. Vou aproveitar nas férias e liberar tudo. Tem então, muito produto de beleza que eu comprei, que são novos, né? E que eu prometi que eu ia fazer resenha. Prometi pra mim mesmo que eu ia fazer resenha de todos os produtos que eu comprasse. Então... Vou postar tudo lá no blog. ai ah, eu sou assim mesmo. Eu com um monte de iluminador na minha cara, tá? Ai, ai, ai. Já vamos acostumando. Eu tenho essa paleta aqui, 3D, da Vult. Que ela tem... Esse iluminador aqui, ó, que ele é bem, bem power, que eu gosto muito dele, mas mais de noite, sabe? De dia eu me controlo um pouco mais. Se bem que eu vou aplicar um pouco agora aqui, só pra sentar o Lama Face. O Light My Face. Eu gosto muito desse iluminador da Vult porque ele tem tonzinhos de dourado. O Light My Face, ele não tem dourado porque a ideia dele é ser mais discreto. Davult não, Davult é pá mesmo Ó, pele iluminada Adoro eu Vou passar meu blush Que também é iluminador Vou passar meu blushzinho aqui, ó Ele é de duas cores Aí a gente faz assim, ó Ah, eu tenho que falar sobre as minhas leituras também, né? Então, eu li Os livros da, da parceria que eu tenho com a editora Rocco E só lamento, entendeu? Não deu muito tempo pra eu ler outros livros, assim, não, eu não tô lembrando. Por isso que eu falo que vocês têm que adicionar no Scooby pra vocês saberem o que eu tô lendo. Porque eu posto mesmo no Scooby. Scooby é uma rede social que eu uso e abuso dela. Então, eu tinha isso pra falar. Já falei sobre o que aconteceu, já falei sobre o conteúdo de livro, que vai ter muito conteúdo de livro. Inclusive, vou gravar dois, dois vídeos de livro. Um vai ser postado domingo... Esse domingo e o outro vai ser no outro domingo. Desculpa o celular da minha mãe tá vibrando. Ah, outra coisa que eu tinha pra falar, gente. Eu entrei na academia. Eu entrei na academia, gente. Dá tá pra acreditar? O meu foco é... Perda de peso. Só que minha personal falou tudinho lá que não é do dia pra noite... E que meu treino ele é todo focado mais em condicionamento do que perda de peso. Então eu vou eu tô malhando muito e fazendo aeróbico. Eu gostei muito da minha academia porque tem muitas aulas. Eu passo isso aqui. Isso aqui é uma máscara de cílios incolor. Ela tá marrom porque quando eu passo sombra, é que minha sobrancelha ainda tá ok. Quando eu passo sombra, eu passo por último. Aí enfia o negócio sujo e fica marrom de sombra. Minha academia tem aulas é, bem diversificadas, tem aula de zumba, tem aula de musculação, aula... tem aula de zumba, aula de funcional, que é tipo um, um crossfit. Tem aula de ritmos, que é dança, mas não é só zumba, né? Tô gostando bastante da minha academia, tenho uma semana só de academia. Aí... A minha mãe vai de manhã e eu vou pela tarde. Né? Agora que a gente tá de férias e de... meninos estão em casa, dá pra gente ir trocando os horários. Então, eu tô muito fitness agora. Mentira. É, é algo assim que... que eu não achava que ia ser tão bom e é muito bom. É... Recomendo. A minha mãe, principalmente, ela está perdidamente apaixonada. Então, né, eu, eu sou mais um apoio. Eu vou mais assim pra dar apoio pra minha mãe, porque ela... Mas até lá no que ela me anima mais aí na academia do que eu animo ela. Ela vai todo dia, acorda cedo. E eu fico dormindo. Não, mas é, de manhã é, eu tô pretendendo gravar esses vídeos pro canal. Eu tô pensando aqui se eu falei tudo. Eu acho que eu não falei tudo. Ó, oh, falei por que eu sumi faculdade. Falei do cabelo. Vai ter conteúdo de cabelo o próximo vídeo, vou dar até um spoiler pra você que até aqui o próximo vídeo vai ser sobre o shampoo bomba de café que eu fiz, não lavei meu cabelo com ele ainda a próxima lavagem já vai, já vai ser é, só que ele vai demorar bastante porque eu já vou fazer o vídeo já com resultado já então daqui um mês, mais ou menos, já vai ter vídeo de shampoo bomba de café que vocês pedem bastante pra fazer né, essas receitinhas Ai, gosto muito desse batom, gosto muito, gosto muito, gosto muito desse batom Então, vai ter vídeo de cabelo, né, que vai ser esse Vai ter provavelmente vídeo é, de finalização nova Né, que tá um pouquinho só diferente, não tá tão diferente da, do meu vídeo de, antigo o é, que mais? Vai ter vídeo de livro, vai ter muito vídeo de livro Porque é o que eu mais... Todo evento, conteúdo mesmo. Um vídeo que vai ter também, que eu tô super ansiosa pra gravar, vai ser o um vídeo de metas pra 2017. É, eu queria muito ter feito nos anos anteriores, mas eu nunca me organizei direito. Esse ano, se der certo, vai ter vídeo de metas. Eu já tô escrevendo as metas, que eu vou falar né, pra vocês. Que tem umas metas que a gente compartilha com os amigos. Mas tem metas que a gente guarda só pra gente mesmo, né? A make tá pronta, gente. Eu sou uma pessoa muito rápida pra maquiar, né? Como eu falei, um vídeo de fala onde eu mais falo que eu maquio, né? Essa é a minha maquiagem de sempre. Eu sempre uso essa maquiagem. Eu não, não sou um ser humano muito, né? Criativo com maquiagem. Mas... Quem me conhece ultimamente tá vendo que eu tô numa vibe mais ilumina, né? Iluminador, muito iluminador. E tá arrasando, gloss. Eu voltei a usar gloss, voltei por isso fundamental. Adoro gloss, principalmente porque eu odeio meu lábio ressecado. Então, gloss ajuda muito aí a manter o, o cabelo, o cabelo, o lábio. Eu, sei que eu tô mexendo no meu cabelo, que eu tô começando a. Liberar mais o volume dele. Agora que eu tô liberando mais o volume dele, vocês conseguem perceber o quanto ele cresceu no último vídeo? Cresceu bastante, né? Mas então foi isso, né? Tudo isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu espero muito que vocês estejam bem. Queria agradecer aos 1.200 inscritos que alcançamos mesmo. O canal estando parado, né? As pessoas que não assistiram os conteúdos dos vídeos antigos. Então, sejam bem-vindos. Eu ainda estou viva. Eu pretendo postar dois vídeos por semana nessas férias, esse vídeo que vai ao ar na quarta-feira e o próximo vídeo que vai ao ar no domingo e eu vou tentar manter essa periodicidade de quarta-feira e domingo, vídeo novo é isso, espero muito que vocês tenham gostado da make super difícil super, super complexa de fazer, só que não e eu vejo vocês no próximo vídeo, tchau